Como escolher um produto para que você venha gerar mais vendas como afiliado na Hotmart? Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Asconcelos e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com você aqui sobre a escolha do produto ideal ou do produto é, que te ajude a vender mais, tá? Que necessariamente não são todos os produtos que você vai chegar lá na grade da, da Hotmart e sair já promovendo, tá? Então a gente vai te mostrar lá no passo a passo, na área de membros da Hotmart, como você deve escolher um produto. Mas antes disso, se você é novo no canal, já aproveita e deixe seu like aqui no vídeo, e é muito importante e se inscreva aqui no canal aqui embaixo para você não perder nenhum conteúdo aqui no nosso canal no YouTube, OK? Então vamos lá para a tela do nosso computador. Bom, aqui na tela do meu computador, eu já tô na aba Mercados da Hotmart, tá? E na aba Mais Quente. Essa aba Mais Quente já foi falar nos vídeos anteriores é a aba onde é um termômetro, né? Quando, quando o curso vende muito ele tem uma temperatura alta quando ele vende pouco ele tem uma temperatura baixa tá então aqui são os mais quentes que vende muito tá então o que você tem que ser uh, antenar é quando for escolher um produto você tem que seguir três passos temperatura do produto página de vendas do produto e comissão do produto né? que é um, um dos passos importantíssimos, certo? Então, analisando a temperatura do produto, necessariamente você não vai promover somente produtos que estão nos 150 graus. Por quê? Produtos nos 150 graus, 150 graus, você já tem uma concorrência na internet promovendo esse produto. Então, você tem bastante afiliados promovendo esse produto, que é o caso desses daqui. Não que você não vá promover esses produtos, mas para você que está iniciando, pode se tornar muito difícil vender um produto desse. Pela concorrência, então busque sempre é, promover produtos entre uma temperatura de 80, 90, 60, onde você não está concorrendo. Tem muitos concorrentes, tá? Então busque sempre é, promover produtos que não tem uma temperatura muito alta. Pelo menos no início, tá? Muito alta você não tem uma grande concorrência. Tá entrando aqui na Hotmart, você vai ver vários produtos nos mais quentes aqui. Mas se você descer aqui embaixo você vai ver outros produtos com temperatura é menores, tá? Por exemplo, olha só que legal aqui, guia do máximo do score. Tá? Então, é só esse aqui, tem uma temperatura 72, é um produto legal. Vamos analisar ele. Vamos olhar aqui a comissão. Olha só, a gente vai ver o valor desse produto. Olha só que legal, peguei um produto aqui muito bom. é noventa e reais é o produto um valor ok para quem está iniciando porque o um valor do produto para quem tá iniciando tem que ser ali na faixa de 97 297 estourando 497 reais tá? por porque porque se você promoveu um 97 vai ser mais fácil você fazer essa venda não vai e mais fa mais rápido você vai ter resultado e tendo resultado mais alto mais rápido você vai ficar motivado a continuar tá então 97 reais, R$197,00, R$297,00, reais, reais, estourando R$497,00, que é já um valor bem alto, né, um, para muitos aí, então eu comendo produtos assim nessa faixa, tá, aqui, R$97,00, muito bom o valor, melhor ainda tá a comissão, R$69,00, é mais de 50%, está ganhando muito mesmo em cima desse produto, muito, muito, muito mesmo, Tá? então é um produto bom para a gente promover agora antes de pedir ali a afiliação, filiação você vai aqui e vai dar uma olhada na página de venda desse produto gente não é que eu tô mostrando esse produto aqui para você chegar aqui se afiliar e promover esse produto é para você ter uma ideia de como você vai escolher a escolha primeiro você pega uma temperatura que não é alta 72 ou seja tá vendendo tá vendendo bem, mas não está lá nos 150 graus, tá? E é um produto que é um produto novo. Aí você olha a comissão, olha o, produto, o valor do produto do produto, 97 reais, ok, um valor bom. Olha a comissão, 69 reais, top, muito bom. É acessar a página de vendas, vamos acessar a página de vendas. Vamos ver se é uma página de vendas legal, tá? Então Vamos ver aqui a página de vendas, é, tem um botão aqui, tem um vídeo legal, tem um vídeo bom, chamada aqui em cima, depoimentos, depoimentos, perfeito, é então, uma página bonita, bem feita. só que deixa eu ver aqui isso que você tem que estar tá bem esperto na hora de promover um produto para ver se realmente o valor dele é aquilo que está sendo mostrado lá ó o valor dele é 27 reais tá ou seja ele está mostrando uma coisa aqui na hotmart, mas que não é tá não é neste momento por? quê porque provavelmente esse produto ele tem algum outro produto, que venha depois dessa compra e por causa disso justifica aqui a comissão alta tá ele deve ter outro produto depois da compra desse aqui deve ter outro produto é não deixa de ser um produto ruim para promover se ele tiver realmente outro produto na hora da compra lá e chama-se o é um produto bom e você também pode ficar atento aqui à satisfação desse produto da, da compra dos clientes desse produto tá não é uma satisfação muito boa. Hum, né então não tá ali tão bom mas é um produto interessante para fazer um teste tá esse aqui é um produto legal vamos pegar outro exemplo aqui esse aqui curso de Vou pegar aqui o outro olha aqui seu pix Facebook design vamos pegar aqui um legal 400 300 que é muito muita Vamos pegar aqui como exemplo um curso que a gente tem. Vamos pegar esse aqui, 78 uh, reais pro, que é um curso para Instagram, né? A função do Reels. Vamos ver aqui, uh, valor 147 reais, boa, 78 reais de comissão, bom. É, aqui tem um, alguns critérios e você tem que ficar atento a esses critérios, tá? Os afiliados tem que ter três na Hotmart Comissão 60% cookies eterno, materiais de divulgação Regras Tal, tal Vamos ver aqui sobre, vamos ver a página Desse curso aqui Ó, uma página Já que abre É bem bonita Ela abre já bem bonita Depoimentos É importante Né eu ver aqui esse camarada aqui perfeito uma página bem bonita a uh, 97 reais é o curso deixa eu ver aqui a hotmart o é que tá dizendo que era o curso 147 reais mas não é o valor real do curso certo não é o valor do curso então provavelmente você vai ganhar 50 60% da comissão sobre esse valor aqui é um produto bom para se vender porque real, hoje todo mundo está utilizando essa função do Instagram. Tá? É uma página boa, provavelmente é um vídeo bom, bonito. Vamos ver se vai ser. Vai fazer algum vídeo com reais aqui e tudo mais. Então, é um produto bom para se vender. Você vai ganhar na faixa dos uns 40 ou 50 reais. Então, é uma página bonita. Tem uma comissão boa, certo? 50, 60% que diz aqui a página. nesse é valor real. E está vendendo bem. Deixa eu ver qual é. 98%. Ah, tá vendendo bem. Não é tão conhecido assim. Provavelmente o rapaz a que seja conhecido, eu não conheço mais seja conhecido. Então você tem que usar esses critérios. Sempre procurar uh, páginas de vendas bonita, tá? Ou seja, profissionais. Não fez. Vamos pegar aqui um filtro. Vamos pegar aqui os mais recentes. e nem sempre a página é, é, é legal Vou pegar um exemplo para tentar achar um, um exemplo de uma página feia vamos ver aqui se eu consigo ou seja o exemplo que eu queria produtos assim ó não certo então a página padrão da hotmart isso é que dificilmente vai ser vendido a, além da comissão ser muito baixa é dificilmente você vai vender então puxe de produtos assim. Ele não, não criou uma página de vendas, não criou uma estrutura de vendas para você. vai ser muito muito difícil você vender um produto com uma página assim. Então foque sempre. Temperatura, tem que estar tá ali em 70, 80, 90, é Pode ser menos que isso, pode, pode ser 40, 50. Não recomendo abaixo de 30, tá? E é um 150 já tá bem competitivo. Você tem que analisar para promover um produto a 150, você tem que analisar se é o produtor que tá fazendo ele se produz ficar 150, ou seja, você que o produtor tá investindo muito dinheiro. Se for aí tranquilo, você pode pegar e promover, porque você não tem tanta concorrência de afiliados. Mas se não se for muitos afiliados mesmo, aí é, não recomendo você promover um produto de 150 graus uh, no início, tá? Depois você pode promover, claro, mas no início não. E tem que ver a comissão, tem que ser uma comissão boa, vale a pena você investir o seu tempo e que tem que ter uma página de venda elegante tá tudo que essa página aqui agora não tá tendo tá então siga esse processo siga esse passo a passo Que não tem erro que você sempre vai escolher um produto que realmente vale a pena você parar para promover e com isso fazer aí mais vendas aumentar as suas vendas como afiliado Ok então era isso um forte abraço Ok então não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o Sininho um forte abraço e até o próximo vídeo até mais.